A maioria das pessoas ainda não ouviu falar de Bitcoin. Pensam que não é mais usado, que é para criminosos que nunca vai funcionar, ou outras ideias erradas que você puder imaginar. Quando essas concepções errôneas aparecem, não há nenhum departamento de marketing do Bitcoin para refutá-los. Só o que há são Bitcoinheiros com conhecimento para deixar as coisas claras. Espalhar a palavra sobre o Bitcoin da maneira correta é uma tarefa difícil, mas pensamos que também poderia ser divertido. O jogo da conscientização do Bitcoin é um ciclo autossustentável. Por um lado, é financiado por bitcoineiros que querem ver o sucesso do Bitcoin. Eles alimentam o ciclo com suas doações. Do outro lado, há uma massa de pessoas colando adesivos sobre Bitcoin em todo o mundo. Essas pessoas saem às ruas e espalham adesivos sobre Bitcoin nos espaços públicos mais frequentados, incentivados por micropagamentos feitos através da rede relâmpago do Bitcoin. Essas pessoas acumulam satoshis ao espalhar a palavra sobre Bitcoin. O objetivo é se divertir. Convidando outros bitcoineiros a trabalhar juntos para poder mostrar o poder da rede relâmpago do Bitcoin. Ajudando assim outros que não conhecem o Bitcoin a entrar na toca do coelho. need to pump those stats let's pump those stats freaks uh is a pretty cool like crowdfunded distributed bitcoin awareness project uh ideas are like flames.com fix the money fix the world